Olá galerinha, a gente tá aqui no Super Bé, vamos jogar, ah galerinha, eu também tô aqui com o Daniel, nós vamos fazer, nós vamos se divertir hoje, Daniel que vai jogar, né Nanã? Uhum. eu vou escolher uma skin vermelha. Super herói Oh que legal Então super herói tem que ter uma capa bonitona aqui Ele não vai ser preto vai ser dessa cor Super herói Primeiro ele, eu vou trocar a que para o invisível Eu vou colocar esse negócio aqui <risos> Alba! É, hum, Eu vou sair! Vá! Olá! Fiquei muito petitinho! Ih, é uma casa gigante! Você vai entrar na casa gigante? Mas eu não sei! Por que é onde que eu entro! Eu tenho que entrar para chaminé! Eu não tem chaminé nessa casa! Mas não dá pra sair Eu vou ir lá no quarto Essa casa é uma terra, tem todo ter um robô Tem que você um robô Dá pra do é robô? Tá Quando ele bate ele... É Mas quando encosta nele oh, dá é um dano Olha, quando encosta nele dá ah, dano é Eu vou ir lá pro quarto eu Eu esse. Assim! barata. Aqui tá cheio de barato uau. Barato mas gente... Sim, é gente? É, tem ali. Olá! Olha que a gente tá? é mesmo? A gente na tá pequena. Né? É, eu te mostrar uma coisa. Embaixo da cama tem uma, tem uma coisa muito estranha, que é uma sombra. É uma sombra, pai. Tá? É uma sombra muito estranha. Uma sombra. Parece ser um doutor. É, eu acho que é um doutor Senhora Barapa, ele sobe Já sabe o <SILENCIO> que tem Dentro daquele lego Tem rastro Que é do bem Quando a gente dá um sorriso Olha Aqui tem Eu vou mudar minha skin de volta Porque acho que eu vou que eu vou ser um rato, só que a cabecinha tá sem. Vou... só que eu vou ser de sujo. De sujo? É, que não tem a cabeça... Ui, que cabecinha dele. bonita, que é aquilo, ó? O que? É a cabeça bonita, que é bonita aqui, ó. Olha vai. Sim. Essa daqui, eu vou mudar minha cor. É, su vou... é verde Na verdade vai ser essa E eu vou ficar com a barriga Com a barriga assim, assim. Vou ficar assim Fica né, cadê capa? Não, não precisa, senão vai ficar ruim É Eu vou falar de novo Olha Que que que ele tem é igual uma formiga É, o tamanho da formiguinha Ó, oh, o livro de Pei ah, Olha é, é Esse daqui, ó <risos> <risos> quer me comer Cadê? lá, <risos> Pei Ele lá a gente? <risos> é, Ele é, assim. é é Edu é Edu Não tem raça aqui, e tá uma televisão aqui com dois pontinhos. É a casa dele que O problema é que não dá Olha lá, tem Essa coisa é aqui Que rato sei... Que que é essa aula? Deixa eu ver Tá que dando... eu não vou andar de cima uma... de queijo Minha casa é feita de comida Aqui é paraíso Porque lá é o paraíso Tem um queijo é Tem um queijo aqui de pizza, de e tem até uma coisa: um pão. Não, aqui tem, tem um copo aí transparente. Olha lá, olha o copo aqui. Ele é invisível. Ah, o copo é invisível. Tudo olha, entrou dentro. Tá, A gente Tem, tá ali E é. tem um aquário Tá vendo aquele canto? É. Ele, ele é até rico Olha lá o um quadro do Super Vento Eu achei que essa casa... é a casa do Super Vento, né? É assim, é sim É a casa dele Mas aqui tem Nesse tá quarto tá assim ó. lá Sim Sim é. é. é. Então, o que ele É lindo! É lindo! É Esse foi do Mauro! E até o céu não me o cartão! Olha! Olha! Olha! Aham! Isso! Ele é muito lindo! Ele é lindo! Ele é muito lindo! Os ratos são muito hum, É? É? que eu tava me atacar! muito Eu Eu Não, não dá porque... Passa, de... Bom, vamos, né? vamos né? mundo Vai... então. ele é louco não é? é? não é? é? não é? é? não é? não é? É aquele chefão. Hum. Abre e fecha, então, Agora já vira. Agora... Não, é por causa ah. que isso é aqui é ah. pacífico. É o chefão? É, é aqui é o chefão que criou aqueles filhotes. Pega hum. o um coração, pra você não tomar dano. Cadê Só o chefão? Vou... Ele... Daqui a pouco ele aparece. Aí. É um ratão? Ele tá cheio de agulha, ele é muito É estranho. o cobaia. Nossa, como. Peraí, deixa eu falar, esperando por você, ursinho. Desde que você entrou nessa casa, ele tá esperando por você. Ele é o cobaia 1706. É, deixa eu ver. As abelhas me disseram o grande ursinho artefato para que eu pudesse proteger os filhotes a serem resgatados. Pensou que. Tranquei o alçapão do poção para me esconder. Foi uma armadilha e você caiu direitinho nela. Nossa, Daniel! Ele falou que você caiu na armadilha. Nossa! Ele tava esperando por você, Daniel. Não! Ai, é correndo! Fui, fui. Não, Lá vem uma. coração bugado. Tá ele é. tá bravo, Ele é um rato muito enganado! Que? queria morder você! Queria morder eu? Que é isso? Moura, é. Esse rato tá é muito doido, viu? Você ainda tá nossa! Olha Tá, tomei um dono na cara dele. ele errado, Ele errou! Ele tá Ele, tinha... ele tinha... um, Palmado! Nossa, uh, Tem um coração? É. Eu caí na armadilha. de. Hum, de lobo? Que é isso, cara? Meu coração, meu coração. Me dá uma Nossa. Ele virou. Que... Tá cheio de teia. Será que tem aranha aqui? coração? Não, não, não, não, não, não, Eu disse que não, é, ele vai tá bom. Ele vai pular agora. Não, é por causa de... é, é por causa que eu sou hacker. É mas eu, eu sou hacker. Eu acho que eu sou hacker. Tá passando, eu muito. Não é igual o meu. Ele não acredita, eu sou sujo, não? Derrotou! Viu que eu sou. Que eu. Que eu sou. Hacker? É, é. É. É pra salvar o seu bebê. É. Foi uma armadilha que o Daniel chegou aqui Pra achou que eu tava aqui no alfabão escondendo tudo Daniel, foi uma armadilha, não foi, Daniel? Eu já tava te esperando Então, galera, esse foi o vídeo Dá tchau, tchau, Dona Tchau Até, eu, eu o, próximo vídeo. Até o próximo vídeo Curte e inscreve no canal até. Até. Agora tem